Olá, educadores, bem-vindos à unidade 5, Armazenando Informações. Esse é o tema 26, Creative Commons e outras denominações. Tá? Esse trabalho, né, esse material didático, ele está atrelado a uma licença Creative Commons, que é a CC BY-NC-SA. O que significa isso? Que você, educador, se quiser utilizar o meu trabalho, você pode remixar, adaptar, você pode criar a partir desse trabalho, contanto que não seja para fins comerciais. Professor, eu posso utilizar na minha escola particular? Pode. Mas eu posso utilizar para ganhar alguma coisa em cima dele? Não. É livre para utilizar que você, desde que você remixe, você crie, adapte, mas não ganhe é, lucro sobre ele. tá? É, também você tem que atribuir. Ah, eu vou retirar apenas um tema, um capítulo para trabalhar com os alunos. Bota a referência bibliográfica do meu trabalho. tá? Eu peço para que vocês façam isso, é uma obrigação. E que você licencie, né? se você for desenvolver um trabalho similar ao meu, você só pode licenciar de acordo com o meu. Ou seja, Matheus, eu me baseei no seu para criar um novo trabalho. Eu posso vender o meu trabalho? Não. Se você quiser, você tem que produzir um material do zero de seu. tá? Você pode utilizar como referência bibliográfica. Agora, pegar as informações do meu trabalho, copiar e fazer o que quiser e querer ganhar dinheiro em cima disso? Não. Até porque eu não estou obtendo lucro com isso. É um trabalho de fim científico. Ele vem de uma pesquisa de mestrado e é para ser usado realmente para que os alunos, né, os professores, eles possam ter esse domínio. Pode ser que no futuro eu transforme isso em um livro. Claro que eu vou incorporar mais, vou botar mais informações, vou dar uma arrumada no layout de uma forma mais profissional. Né? Não que aqui não esteja, mas de uma forma mais de livro. tá? Aí seria outro trabalho derivado desse, não mesmo. Tá? Ou uma coisa é você pegar o trabalho, remixar. Outra coisa é você criar uma obra do zero com base no que você já tem. tem. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Mas vocês podem utilizar esse trabalho à vontade, copiar, xerar quantas vezes quiser, não tem problema nenhum. Tanto que eu estou aqui para isso, né? Manda um e-mail para mim e a gente está aqui para isso para conversar. E se ajudar, claro. Porque a gente que é educador sabe que a educação básica hoje é muito difícil. Né? Esse campo da pesquisa é muito, é muito inexplorado ainda. Não tanto inexplorado. In, in, in Lembrando que a Creative Commons tem outros tipos de licenças, tá? Lembrando também que por mais que seja domínio público, Creative Commons, a gente deve respeitar os direitos morais do autor. E aí tem uma atividade para eles fazerem, para eles pintarem, né? Utilizando algumas cores, né? Pintarem, se são atribuição de uso comercial, se pode copiar, então eles vão marcar, tem até o... A referência de Valentim, né? De Valente, perdão, de Valente que eu botei, que fala sobre é... é um boletim sobre o Creative Commons, né? E aí você pode ver as respostas dessa atividade lá, tá, tá bem marcado lá. E tem um texto sobre copyleft. Copyleft Left, copy left é, é o contrário do Copyright, é como o Linux, o Linux está atribuído no copyleft. ou seja, você pode pegar é redistribuir, montar, fazer o que quiser. Você não pode nunca referir os direitos morais do, do autor. No caso, quem fundou a Linux, né, quem descobriu o Linux, foi Linus Torvalds, se eu não me engano, é o... Eu não sei muito em inglês. É ele que fez o código fonte do Linux. Eu não posso denegrir usar o Linux para fins maquiavélicos, por exemplo. Eu poderia tomar um processo que eu estaria usando é, os direitos morais e os direitos intelectuais de uma forma errada. Por exemplo, uma bandeira, um hino, por exemplo, na, na, nacional e transformar num batidão, numa bagaçada, enfim, transformar em algo que denigra, né, venha, venha denegrir o hino nacional, não posso. Né? Mas tem domínio público, para fazer o que quiser, não é bem assim, pessoal. Vamos ter muito cuidado com isso e muitos alunos, eles pensam que ah, está no domínio público, está no Creative Commons, está no copy, é, copy Left, eu posso fazer o que eu quiser. Deixe bem claro que não pode. Ah, mas tem um vídeo aí de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que está aí, eu posso fazer alguma coisa parecida? posso fazer um vídeo, né? Se eu quiser fazer um, um, um trabalho em vídeo, posso. Mas respeita, né? Respeita a imagem do, do artista que criou, né? É importante isso, então... Tem que ter essa consciência, é um tato que nem todo mundo tem. A gente pensa que, ah, eu comprei, eu paguei, é meu, posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, tá certo? Então, deixe isso bem claro para os seus alunos. A gente se encontra no tema 27, onde a gente vai trabalhar noções de cópias de segurança, que é o famoso backup. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.